E tu bota o braço e ele abre a boca. Então, entendeu? Ele ah, abre a boca é, e pega. Mas a mordida não pega muito porque tem o protetor. é ela marcela dá mas uma mas... não sei. É, mas o protetor. Não tá no saco não, e o Mas bolinha, né? bolinha, tu falou isso. O Mike Tyson tava de protetor com a tava. rancorha do cara. Ele tava de protetor bocal. Entendeu? Ele tava então, com o protetor bocal. Não, que tem eu esse falei negócio isso. aí, tá louco? A rancorha do cara, imagina. Mas mim. eu queria falar sobre prostitutas. Ai, ai, ai. <risos> é mais então, conhecido como Eu queria falar que você parou de lutar. Não é. Não é. Vamos achar prostitutas primeiro. Não, não tem assunto. Ele tava brincando, ah, não. ele tava <risos> brincando. Não, não tem. Não, Bola é assim, ó, nessa transição no Brasil, eu tô há um ano e meio no Brasil, quase um ano e meio. Lá e em a... Floripa. Lá em Florianópolis, né? Eu tô indo pra lá daqui duas, três semanas, Como eu quero se carne de graça. Ter... Não, de graça eu não sei. Aí... Já deu arregada. Vou lá fazer Aí, essa não sei? Vou lá fazer histórias do. Aquele... Eu um desconto. <risos> hein, Bela? hein, Bola? Aquele 10%, aquele 10 bem pegado. É, beleza. Beleza. <risos> E, e aí, aí, um ano e... teve essa Um ano e pouco, um ano e quatro meses, na no verdade. Brasil. No Brasil. Florianópolis, por que Florianópolis? Porque realmente é um paraíso lá, 20, é, 42 praias, eu não preciso de carro blindado, eu não tenho essa coisa é do blindado, eu, Pô, é bom demais, é, é bom demais, bola é impressionante. Não tenha dúvida. Então, que eu tive a ideia, né, como eu sou gaúcho, a gente teve essa ideia de abrir uma loja, né, uma, uma boutique que chama Verdun Premium Meat. se eu meu...